Beleza galera, canal Faixa Verde no ar Meu nome é Carlos Sato e aqui tem muito mais Informações de Xbox Com certeza e de outras plataformas né? E aí, hoje A SEGA vem e traz Uma coisa bem legal a gente A SEGA que Assim, tem coisas muito Bacanas, aliás Eu gosto muito da SEGA Tá aqui meu SEGA Dreamcast Eu não largo ainda Mesmo ela tendo aí, tendo seus problemas Ainda, ela faz muita coisa boa e hoje tem uma coisa bacana que é o Sol Serafim. Ele foi anunciado aí hoje, junto com a Ace Team, né? A Ace Team, que o dia 7 de outubro desse ano vai estar tá lançando aí o jogo Sol Seraphim. Né? O jogo Sol Serafi, que vai ter aí como protagonista o hélios que vai ser um cavaleiro de Aurora, que vai reconstruir aí o que os deuses mais jovens quebraram aí, destruíram tudo e fizeram com que é, o Helios teria lá, tem que fazer tudo. Então ele vai contar ali com a com a uma espada, né? Com, vai contar com o escudo e com todas as coisas que ele pode, os aparatos né? que ele pode estar usando. O jogo que está inclusive, se passando pela tela, não posso botar o áudio, porque o áudio é do Yuko Koshiro, né? Que fez o Shinobi aí também, fez Street of Rage, então... Né, os direitos autorais aí, não vai me deixar, mas assim, você vai poder jogar aí um jogo muito bacana com certeza. Então é essa a informação que eu tenho hoje, um abraço, até mais, esse é o canal Faixa Verde.